quatro, as horas cruza que vai quase para trás então aqui ó tá o quatro, é o quatro de copo mais perto mais perto que não quero nem eu falando essa distância assim. e ó, você foca mais só as horas agora aqui ó ela tá cruzada se eu voltar para trás ela descruza se eu for para frente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 Nós vamos voltar, ó, Vocês vê que ela não nem, nem se mexe em cima dessas cartas, ó. Eu vou parado em cima da carta, ela nem mexe, ó. Aí, ó. Agora, ó, nem, nem se mexe em cima disso aqui. Agora, quando eu chegar em cima do 5, vocês podem ver que ela vai cruzar sozinha, ó. Ah, ela cruzando, ó. Mas eu tô em cima do 5. Ela não vai cruzar nessa. Não vai cruzar nessa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 20 vinte 20. É, nós já estamos para encerrar esse vídeo já estamos para encerrar esse vídeo que já está ficando meio longo nós vai dar só mais umas explicação e já já nós estamos encerrando agora você chegar bem perto pegar bem pega só agora você pega aí uhum. mais perto você puder mil agora nós vamos já estamos para encerrar esse vídeo pediu o pessoal mais uma vez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 Agora eu vou dar um comando, que quando vocês forem treinar, vocês chegar no último, do jeito que eu fiz aí, certinho, agora variando, você vai cruzar de uma em uma carta, das que está no chão, você vai cruzar nas dez cartas, então ó, a gente presta atenção aí, que aí é que está o difícil hein.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 número um é isso maurício e agora até o próximo vídeo amanhã que amanhã nós vamos fazer mais uns vídeos legal uma boa tarde